No dia de hoje aí, eu vou estar tá trazendo aqui algumas novidades da atualização para vocês aí do, do Soccer Manager, tá galera? Aqui ó, como vocês podem ver aqui ó, Soccer Manager no Google Play, né? Algumas atualizações. Tá aqui, essas foram as atualizações. Vamos aí no, no Google Tradutor ver o que atualizou aí no Soccer Manager 2023 e antes disso, galera, já deixa aquele like, ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações, se inscreva no canal aí e tamo junto e passe no nosso canais parceiro, link na descrição. Bora lá, bora lá, bora lá, vamos tá dando uma olhada aqui. Tá aqui, galera, aqui estamos no Google Tradutor, né? Tá aqui uma das. dos problemas corrigidos, né? Nessa atualização nova aí, a 1.03, aí, mano. Problemas corrigidos. Lances ao vivo, lance de crescentes em, em euro e dólar fixo, tá, galera? Eu acho que é na parte do, das transferências, eles arrumaram né, os lances né, de, na parte das transferências lá, tá? É, eles a, é, arrumaram, corrigiram esse erro. Não, não vejo mais transferências de grandes jogadores na caixa de entrada. Corrigiram também esse erro, né? Lá na caixa de entrada aparecia, né? as transferências de jogadores, dos jogadores bons, né? Os melhores jogadores do jogo, né? Agora, eles corrigiram também esse erro. Criações, criar posições secundárias de jogadores do clube, agora reconhecida. Ou seja, vão passar a reconhecer né as posições secundárias dos jogadores, aí corrigindo também esse erro. Opções de status de esquadrão na, não visíveis, agora vai estar tá visível, corrigindo também esse erro. É... Criação de kits e crachado clubes, né eu acho que é na parte da criação de... De clubes tá galera, esse, esse, esse erro que eles consertaram aí Empréstimo né, é, empréstimo do, é, dos jogadores né, melhorados né Ou seja, eles melhoraram a parte dos empréstimos aí, corrigiram esse erro também E vamos agora pro jogo né, pra gente tá dando uma olhada aí Se teve mais alguma novidade, se teve atualização de elenco algo do gênero, vamos lá Vamos aqui, tamo aqui no jogo né, como vocês podem ver aqui ó é, Atualização 1.03, vamos aqui no nova carreira Vamos selecionar aqui, vamos... vamos aqui na Espanha, vamos pegar o Barcelona, tá aí o Barcelona aí, mano Vamos aqui, vamos tá aguardando, vamos lá, vamos esperar carregar E já deixa aquele like, galera, pra fortalecer o canal cada vez mais aí, tamo junto, mano Tá aqui, eu tô jogando no PC, né, galera, eu baixei aqui no Bluestech, né, como vocês podem estar tá vendo Eu baixei o Saga Manager aí no, no Bluestech aí, eu tô jogando pelo via PC, tá vocês podem estar tá vendo aí, eu tô usando um emulador. Tá aqui, vamos na parte da... Vamos na parte aqui do plantel do Barcelona, né? para dar uma olhada. Tá aqui o testag, Neto Araújo. O Neto ainda tá aqui, o Mit o KC já tava aqui, né? Se eu não me engano, Rafinha, Lewandowski, Kabomeyang, Depay e o Bright White. Bem, correções de elenco eu acho que não teve, não teve, né? Não teve nenhuma correção de elenco. Mas na parte das transferências, eles consertaram, né? Eles consertaram aí algumas coisas nas transferências. lá ah, Vamos supor, eu vou pesquisar aqui algum jogador. Pelo estado para transferência. Vamos pesquisar aqui, para a gente estar tá dando uma olhada. Deixa eu colocar aí para classificação. Vamos pegar o Dalbert, vai. O Dalbert da Inter. Vamos fazer uma oferta aqui. Nenhum clube tá interessado. Vamos fazer aqui uma proposta. Tem alguns clubes com interesse aqui. É, ele tá avaliado em 11. Eu vou mandar 15 milhões. Vamos dar uma olhada. Só para nós estar vendo se arrumou algo, né? Tá aqui, ó. Agora tá aparecendo aqui, ó. Negociação, né? A sua solicitação foi aceita pela Inter. Agora pode negociar um contrato. Ou seja, os clubes não fizeram oferta, né? Não fizeram oferta. Eu acho que eles arrumaram isso. Essa parte aqui, né? De transferência. Claro que faltam eles melhorar. Mais mais o jogo, né? Mas já é uma atualização bem interessante aí. É a parte de transferência. E as outras novidades é mais na, na parte da jogabilidade, né? Do, do jogo. né Aquela parte onde, tipo... Deixa eu ver aqui, nas transferências mesmo. Eu acho que é na transferência. Deixa eu clicar aqui. É, calma aí. Deixei aqui nas transferências. Deixa eu ver aqui. É, vendidos, é nessas partes aqui, né, que aparece os jogadores vendidos aí Que aparece o destaque, né, o melhor jogador aí do, do jogo Aí tá aparecendo, tipo, o, o, esse jogador aqui, ó, Buanga Se ele fosse um dos top jogadores, né, aparecia lá no, é, em destaque, né Como uma das principais vendas aí do mercado, né Bem interessante, ficou bem interessante aí o Soccer Manager. Tá melhorando cada vez mais. Teve muitas atualizações. Outra atualização foi lá no. Na parte de criação. Eu vou estar tá saindo aqui do jogo. Eu vou estar tá saindo aqui do jogo e vou estar tá indo lá na criação de, de, de clubes, né? Que foi onde também teve uma atualização. Foi no caso aqui na criação de clubes, né? Eles atualizaram essa parte aqui, né? Do emblema, né? Que tava meio zoado. Né, os uniformes, agora os emblemas, eles arrumaram, né? Vamos supor, vamos escolher qualquer escudo aqui. Vamos colocar um azul. Um azul com... Pode ser azul, azul claro. Vou botar aqui um, um leão. Vou botar o um leão branco mesmo, a gente confirma. Vou colocar aqui o nome do clube de... Vai, que que? O estádio... Abreviação. Vamos colocar... Deixa eu clicar aqui. QQ FC. Vamos lá. Ok. Os uniformes. Vamos definir aqui os uniformes. Botar uma cor aqui qualquer. Confirma o outro branco. E continuar. Nome pelo... Introduza... Acho que é o nome do clube, né? QQ Santana. Vamos lá. Vamos jogar na... Pode ser no... Pode ser na Bundesliga, vai. Na Bundesliga 3. a terceira divisão alemã. Vamos estar tá dando uma olhada aqui. Tá aí, vamos ver o plantel, como é que ficou, né? Tá aí o plantel, classificação, né? Tá bem legal. A parte da... Que eu andei observando. A parte dos jogadores... Tem alguns jogadores que estão bem fortes, né? Na parte da, de criação de clube. tão bem interessante aí. Sempre tem alguns jogadores que podem é, evoluir horrores, né? Aqui, ó. Esse atacante aqui, ó. Chegar a 99, mano. Bem legal essa parte. Né? Eu ainda... Mano, eu queria muito que ele... Que desse pra, pra trocar o nome dos jogadores, né? Tipo... A gente chegar aqui e escrever o nome de algum inscrito aí do canal seria bem bacana, né? Mas por enquanto não, não tá dando pra fazer essa opção. Quem sabe no próximo Soccer Manager aí seria bem bacana. E é isso aí, galera. As novidades foram algumas melhorias na parte visual do jogo, é, na parte das transferências, na parte do, dos uniformes lá que tava meio bugado, né? E algumas outras coisas aí que eles vêm arrum arrumando. No passado tempo né Pra quando for lançar o jogo, o jogo estiver top né Estiver bem top aí pra gente aí, Pra gente estar tá jogando um jogo 100% Da hora né E fora isso é, Novidade de transferência Provavelmente vai ter Só quando terminar a janela de transferência da vida real né Isso daí é óbvio né? Isso dá certeza Eles vão arrumar também a parte da América do Sul Da Ásia E tudo mais né e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, passe nos nossos canais, parceiro. Link na descrição. E tamo junto, valeu galera. Fiquem todos com Deus aí. Fui! Vamos jogar só aquele no Mera G23, tamo junto, falou!